Ah, tem que abaixar Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ixi, apareceu uma mauzona aí Tudo bem, não tem problema Isda Pode falar alto, tá bom? Bom. Boa noite. Boa noite Boa noite, Vladimir Boa noite, Lian. Feliz Lian. ano novo Para todos nós Voltamos Para todos nós. com a nossa live Como fazemos Todas as quartas-feiras às, quase às 21 horas, né? É, é, entre 20 e 30 e 21, e 21 horas Eu, a de Gourmandian, junto com Vladimir Bastidas Bastidas, dos bastidores, né? Praticamente Estamos aqui para conversar com vocês Bem, uh, eu não sei se vocês assistiram, antes de começar eu quero, Estou me encaixando aqui, viu pessoal? Eu quero dizer para vocês o seguinte, pedir para vocês assistirem o um vídeo no YouTube que eu fiz sobre um pouquinho, porque tinha muito mais previsões e não deu tempo, que eu fiz lá pela Rádio Mundial, né? Há algumas previsões a título pessoal sobre 2020. E essas previsões estão, assim, muito legais, algumas delas já aconteceram, já estão acontecendo e uma coisa assim que eu gostei muito, que me veio na cabeça, né, foi sobre o ano começar em janeiro, não começar mais no final do ano, no meio, depois da Páscoa, depois isso e daquilo. Nós já estamos começando o ano com tudo Né? E esse com tudo que nós estamos começando uh, Vai trazer... A repercussão vai ser muito boa, né Vladimir? Sem dúvida né? A repercussão vai ser excelente eu, eu acredito muito nessa mudança Do... Eu estou abaixando o volume aqui do meu... Do... Ah, eu esqueci é de abaixar o meu também é... Ah, é que está vindo o som também lá, está vazando um pouquinho De som das meninas Fala. Eu acredito muito nessa mudança energética é. Que está acontecendo no nosso planeta é Essa reorganização de, de tudo, de todo o nosso viver Eu acho que a gente está se reorganizando O mundo está se reorganizando é um ano de muita limpeza, né? Muita. ano isso. passado já foi um ano de limpeza, Não, esse, esse ano da é justiça... É. Né? É. Xangô. Xangô, olha, estou toda de Xangô hoje. Mesmo. Vai pai Xangô aí é. fazendo a justiça, valeu. É. Como é que se fala para? Caô, cabecilei. Caô, Cabecilê, -cabecilê. -cabecilê -xangô. Xangô. Xangô. É isso, é o nosso, a nosso orixá da justiça, né? É isso mesmo. É, eu acredito muito nessa mudança toda que vai acontecer e que está acontecendo, e que a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que estar muito alerta e atento a tudo que está acontecendo no mundo, no nosso planeta, para que a gente possa caminhar junto na mesma vibração, isso. na mesma vibe, né? na na vibe, vibe é. para que a gente possa <risos> colher os nossos melhores frutos. Né? É, eu realmente, na, quando eu fiz a, a radiestesia, e, e fiz a, a, o, o que, as previsões, né? E uma delas que veio com muita força foi justamente essa Cuidado, muito cuidado com o que você faz Com o que você diz Sabe uma coisa, Vladimir, para vocês Sim. também? Uma coisa que vai acontecer? Isso eu já tive provas aqui, de onde eu estou você começa a ativar uma frequência de energia de luz A vibração de luz E o que, que acontece quando você faz isso? Vem um torpedo de algum lugar Normalmente, quando você ativa a luz, a luz expande né? E, e quem estiver naquele momento pensando com você Uh, ou, ou, ou, ou estiver pensando em você, ou estiver querendo te derrubar com problema de inveja, com problema de disputa, com problema de competição, ou querendo dizer, ah, essa daí não sabe nada, né? Porque tá cheio de gente que faz isso e Sim. são familiares. Muitas vezes inconscientemente, né? Não é conscientemente, é. Porque inconscientemente ninguém tenta a não ser que seja manipulado. Né? Muita gente está sendo manipulada. Sim. Você sabe disso. Não tem consciência. Não. Está sendo, né? tá sendo usada. Está sendo usada para isso. E, e familiares que estão muito próximos, porque assusta, né? Eles estão sendo descobertos. Então a gente diz assim, cuidado. Cuidado, porque a coisa pode pegar. Você que é muito amarrado nas pessoas, sabe? Desamarra. Desamarra, gente. Porque o muito grudado, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe nem o que o outro é. Ele sabe que ele não consegue ficar sem o outro. Ele precisa da escola, né? Precisa da escola o tempo todo. Sabe aquela mãe que grita socorro pro filho? Pro filho brigar com alguém. Aquele, sabe? Aquele filho que fica o tempo todo, que uh, apronta e precisa da escola dos pais. Uh, os amigos, uh, pessoas gru... que grudam, que estão... Vocês imaginam? Por exemplo, vocês conseguem imaginar um anjo grudado no outro? Você consegue imaginar claro um anjo grudado? Agora, quando você fala do capeta... <risos> Você visualiza o quê? Grude. Cuidado. Cuidado com o que você vai arrumar para a sua cabeça. Não duvide das pessoas que querem o melhor para você. Mas a primeira pessoa que você precisa querer melhor é a você a mesmo. Si a si próprio. Porque quem quer o seu melhor, ele está nele. Por exemplo, se eu estou bem comigo, para que, que eu vou atormentar a vida do outro? Para que que eu vou puxar essas frequências negativas? Sem dúvida. Pra que que eu vou uh, fazer de conta né, que a outra pessoa é isso ou aquilo? Não, eu não preciso disso. Pra quem tá no bem, gente, não tá nem aí com o que o outro tá fazendo ou deixando de fazer. Sabe, pessoal, vocês podem observar uma coisa. A pessoa só faz pro outro. Aquilo que ela tem dentro dela Se eu começar a desaforar você Porque eu achar que você vai sofrer com aquilo Quem é que sofre com aquilo? É você É a própria pessoa Por exemplo, você quer dar uma reviravolta em alguém Ai, porque ela falou, porque ela fez Tudo bem O desaforo que você está fazendo está dentro de quem? De si próprio Quem é que sabe fazer aquilo? Quem realmente está naquela energia? Entendeu? Está dentro de si Então pessoal, vamos melhorar? Vamos Esse ano vai ser o ano da limpeza Escutem o que eu estou falando E não sou só eu hein? Eu, depois que eu comecei Que eu fiz essa previsão no dia 1 E eu tinha gravado já antes Está lá no meu Youtube Várias pessoas estão falando isso ao mesmo tempo. Sim. E são pessoas independentes, não é um que ouviu o outro, outro que ouviu o outro. Cuidado muito com a depressão. A doença, a depressão é uma doença e ela não vem em pessoas que estão bem, gente. A, a depressão só atinge pessoas que estão no negativo que tem es... o campo aberto para isso. Exatamente. É. é a mesma coisa que o câncer. Por que, que as pessoas, Ai, aquela pessoa era tão boa, imagina, a pessoa boa ficou com câncer. Não, as células dela estavam gritando, muda, muda, ela não, não mudou. Então, o que, que despertou nela? A célula doente que o câncer. E o pessoal acha que a pessoa, não, ela traiu aquilo para ela. Ela não soube lidar com a situação de vida dela Entenderam? Ninguém é coitadinho mais Não é, não Não é uh, Vamos começar, sabe? Nos comunicarmos conosco mesmo Vamos começar a entrar em nós Vamos começar a refletir Não prejudique o outro Porque o prejuízo que você quer prejudicar O outro está dentro de você Analisa bem Tem coisas que você diz assim Nossa, eu nunca pensei que aquela pessoa fosse assim E fosse fazer aquilo E a pessoa fala assim Ah, não, mas eu... Você entendeu? Mas veio da pessoa Se veio dela tá dentro dela, gente Tá dentro dela, não tá no outro Cuidado Cuidado com o que você está alimentando você está alimentando e dando abertura ao que há de pior. Porque a luta entre o bem e o mal começou. Sim, sim. Começou. E o mal vai ter a vantagem de 70%. E tem uma outra coisa, Armin. É. É, assim, quando a gente não sabe por onde a gente caminha e se a gente caminha por uma, sei lá, por uma estrada, por uma rua, mas eu não sei é. o que eu quero, né? É, a linha que divide o sagrado do que não é sagrado, do profano, é muito fininho, a gente não enxerga. Uhum. Então, se eu acredito que eu estou caminhando e meu caminhar é adequado, mas eu não sei para onde eu estou indo, eu posso estar indo para o inferno. Exatamente, porque a linha é tênue. A linha é muito tênue, né? essa divisão é muito é, é, invisível, a gente não sabe. Então, se a gente não tiver consciência do que a gente quer, e onde a gente vai, e os caminhos que a gente segue, a gente pode cair. E se tiver uma energia ainda atraindo a gente para aquele lado, é muito fácil. E esse cair caiu. é a depressão. É a depressão. Olha, foi, foi a dor que você falou. É a depressão. Quer dizer, quem entra nessa linha tênue e de repente começa a andar nela e Não vai enxerga. na cega. E, e, e os que acompanham o cego. Sim. Olha, lembra aquela frase? O, o cego que segue outro cego, é, quer dizer, ele é pior que. Ele é pior. Ele, é. O outro é o não não é que, é que não quer enxergar. Então, essa linha tênue pode levar para onde? Para baixo. Exatamente. Exatamente. É isso. Olha uma coisa que me vê agora na cabeça, pessoal, Vladimir, Sim. você sabe que muitas pessoas que têm dor na coluna. É porque estão indo para baixo. Elas não têm mais rédea para se segurar. Então, olha o esforço que ela faz. É, é, ela precisa pôr toda aquela força nas pernas. No cóccix. Cócci. Elas seguram a Kundalini delas. Elas tem porque já criaram rabo. Rabo energético. Claro. Então, elas entortam aqui, entortam ali. Não conseguem andar. Dá toda aquela problemática. É porque elas já estão nessa linha tenua entre... Sim. O, o sagrado e o profano. O sagrado e o profano. Nós queremos o sagrado, né? Sem dúvida, né? sem dúvida. Então. Ninguém é santo. Não. Mas a gente não. Tem que Graças a Deus, pra, né? A gente tem que Porque, procurar. Porque, olha, vem cá, tá, vamos combinar pelo pelo melhor. Né? Vamos combinar também que para ser santo você precisa sofrer. É verdade. Eu gente. não quero sofrer. É verdade. É Imagina verdade. ficar é. sofrendo é. e abandonando tudo não. É. Eu aqui eu quero ter o melhor. Sim. Eu quero ter Eu não estou dizendo Do ser Porque ser o melhor Não é abandonar o ter não Ser o melhor É saber lidar com o ter Entendeu? Por exemplo, o, o, o Vladimir Ele vem aqui, ele está fazendo a live comigo Nós já estamos trabalhando juntos né? Ele já está atendendo aqui Mais algumas pessoas ah, Quando nós Compartilhamos, o ter vem para todos nós Sim, sem dúvida Quando nós queremos o ter exclusivamente só para nós E para desaforar o outro, porque tem gente que faz isso. É isso Aquela pessoa ela vai ficar cheia de dinheiro, bem cheia e sem nada na vida É triste é, porque, porque ela, é vai é. ela vai embora. Ela vai embora. Sabe, vão acontecendo as coisas da pior maneira da pior possível. Maneira. Então vocês tomem cuidados. Sabem, saibam ter. E o ter vai vir, viu? Vladimir, esse ano é muito propício para ganhar dinheiro, sabia? Opa! É. Jogar é. na loteria? Pô, pode jogar. Trabalhar e ir, ir à luta, fazer você, a sua parte. Você pode até jogar na loteria, é. desde que você saiba usar corretamente o dinheiro que você é vai isso. ganhar. É. Tem essa propensão sim, vocês podem jogar. Eu não sei que número vai dar, porque se eu soubesse, eu não ia contar pra vocês não, eu ia jogar eu <risos> Mas, ah, tem muita propensão, Para pessoas que realmente estão precisando, não tem como virar ventilador. Tem, claro. Ficar. Pra essas pessoas que estão muito propensas, né? A, a, a quererem trabalhar, desenvolver o um trabalho E passaram Está muito agora tá foi, muito? É, é, Ficaram muito propensas Aí, tá bom fico, Obrigada, Vladimir é, Ficaram muito propensas a, a perder dinheiro O ano passado Aquele 2019 Que todo mundo queria Isso se livrar foi Difícil, né? Foi Mas agora tudo Mas vai foi ser ótimo. fácil foi difícil, foi, mas foi foi, ótimo. É gratidão que gratidão, nós temos que ter gratidão. Porque ele nos ensinou muita coisa Bem, para essas pessoas Que tiveram essas dificuldades Por que não, né, uma fezinha? Sem dúvida Se ele sabe lidar com o dinheiro Então, gente Olha, vai vir em sonho Números Vai vir, ocasionalmente, você tá parado Sem fazer nada Puf, o número 23 na cabeça Anota 23. Acabei de anotar. Uh, uh, você está lá uh, distraído, você vê o número. Sabe quando você imagina? E ele chamou a atenção. E ele chamou a atenção. Vai tentando. Você vai conseguir. Uh, nós vamos ter muitas pessoas agora abrindo serviço próprio. É isso que eu ia te perguntar. Você tem muitas previsões que vieram que seus mentores se trouxeram, né? Então, se você puder compartilhar com a gente A radiestesia é? me trouxe é, A radiestesia, né? Juntamente com essa força uh, Eu só peço o seguinte, gente Não se abandone Não se abandone uh, Querendo proteger o outro Cada um vai seguir sua trilha e seu caminho Observem que nem uma criança Consegue andar no mesmo caminho Que o adulto Ele tem o caminho dele Ele pode andar lado a lado Sim. Mas ele não consegue estar um não incorpora no outro Então Caminhe por vocês Outra coisa Que vai dar muito certo Que eu falei e volto a falar agora Vai ser esse trabalho Compartilhado Sabe, parcerias como nós estamos fazendo, parcerias como temos ali a Flávia, né, que está sentadinho um pouco lá, daqui a pouco ela vem aqui se apresentar, né Flávia? É, vem aqui Flávia, nós estamos aqui com a Flávia Fusco também, que vai trabalhar com a gente, uma excelente assessora de imprensa, né Flavinha? Boa noite Flávia. Dá uma boa noite. Boa noite Mal é. uma ficar aqui com esses dois curadores ah, Você é uma comunicadora da cura, né? Sim, sim É isso Eu aí quento. Tá Boa noite Então, nós estamos, tem o Rafael também que não pôde vir agora é, Estamos fazendo um grupo misturado de jovens e uma senhora, né? Uma jovem <risos> senhora Muita experiência e, e conhecimento para compartilhar. Isso. Com a gente. Isso eu falo para vocês também, pessoal. Comecem a abrir os olhos para os parceiros. Sabe? Você tem o um ideal, você tem um objetivo, vá em frente. E a dica que eu dou, né? Qual dica você dá hoje? Se você hoje, Vladimir, você tivesse hoje 20 anos, é. com tudo que você já viveu. Que dica você daria, sabendo que é o ano de Xangô, sabendo que nós estamos propensos a ganhar muita coisa boa, a fazer parceria, eu não sei, a tecnologia está aí, qual, mas dentro de você, qual a dica você daria? Quando eu tinha 20 anos, nós não tínhamos tantas possibilidades como os de 20, hoje, os de 20 anos hoje tem. Né? O, que dá, o que eu dou como, como dica e sugestão baseado naquilo que eu vivencio com os meus sobrinhos, é que não pode se ter medo. Tem ter coragem. Tem que ter consciência do que está sendo feito, olhar à frente quais são os riscos que se corre tomando determinados caminhos e seguir, ir em frente. Porque a vida é muito longa né, para todos nós e ela, ela pode nos trazer muitas coisas boas e a gente tem que buscar isso. Tem que encontrar. Tem que encontrar né? Mas, Vladimir, a vida é longa, mas ao mesmo tempo não é. Não é. Ela passa rápido. Olha hoje nós. Ontem assim. foi Natal, hoje é dia 15. É, hoje é dia 15. 15. De um mês então, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. A Regina Célia tá aí agora que eu consegui enxergar. Gente, tá difícil de enxergar porque o celular está um pouco distante. Um beijo para você, minha amada. Então, pessoal, a dica. Você que é jovem Não fique Enfurnado num canto Entrando Em si mesmo Só pensando no que eu vou Fazer, no que eu vou fazer é, Só pensando em academia Só pensando no celular Só pensando nisso Naquilo é, é, Sabe, no Instagram no, Em coisas desse tipo Que vão consumindo a sua energia Observa a compulsão que você tem porque essa compulsão ela pode estar sendo atraída por energias negativas Sem dúvida. e o que fazer para que esse jovem se alerte e ele aproveite a dinâmica de vida que ele tem pela frente ele tem que buscar uma vida mais saudável uma vida mais é, ao ar livre é. É, Agora... buscando atividades que sejam corriqueiras, mas que não sejam tecnológicas. Isso aí. Né? É isso aí. E a dica que eu dou para você, por exemplo, você tá começando a sentir aquele aperto no peito do hum, medo. Sim. Aquela coisa no estômago, aquela embolação. O que fazer Armin? Eu estou com medo porque eu eu sei o que eu quero. Eu quero conquistar, por exemplo, eu quero conquistar, eu quero comprar um carro para mim. Mas eu tô com medo de comprar e não conseguir pagar. Como que eu vou parcelar? Eu não tenho ninguém para me ajudar. O que, que eu posso fazer, Armin? Para, para. Olha para você. E o que você falaria para aquele amigo que viesse te perguntar? Vamos fazer a cena aqui? Vamos. Vladimir, eu quero comprar um carro, eu estou com tanto medo, o que, que eu faço? Primeira coisa, se você quer comprar um carro, você tem que saber se você realmente precisa. Sendo que você precisa, o, que, o quanto você dispõe mensalmente para poder fazer essa eu compra? Eu não disponho de quase nada. Nada? Não. O que você pode fazer? Eu disponho de pouco. De pouco. Você pode fazer um financiamento? Consegue? Você vai conseguir. Não tenha medo. Acho que tá. você tem que arriscar. A vida é feita para se arriscar as coisas. Exatamente. Temos que arriscar. E como que eu arrisco isso? Como que eu arrisco? Eu vou confiar no meu taco. É confiança. Eu vou falar, a partir de agora, eu quero o carro, quero. Eu não vou esperar ter o dinheiro para comprar o carro. Mas eu vou aliar o carro ao dinheiro. De que forma? Como eu, eu vou conquistar esse dinheiro? Como eu, eu tenho capacidade de montar essa caneta. É isso. É uma caneta diferente, um exemplo Eu posso montar essa caneta Tem muita gente que está precisando Comprar uma delas E não pode pagar pelo preço que ela está Eu vou fazer uma caneta em conta De boa qualidade Vou lá na, na Praça da Sé Vou começar a oferecer caneta. vou canetas Vou vender canetas Vou na vizinhança eu vou, vou, no, vou num lugar, vou falar, olha, eu tenho uma caneta, eu estou fazendo essas canetas, experimenta pra você ver. Vou começar a divulgar minha caneta. Se você confiar em você, se você realmente tiver esse poder de querer dizer eu quero mesmo, eu não estou brincando, eu quero isso para mim, você conquista. A primeira coisa que você precisa perder, gente, é o medo. É o medo. E, e como perde o medo A minha é difícil Tendo coragem Se você não tiver coragem Você não vai perder o medo Você vai chegar aos 80 anos Com medo é Quando você tem coragem Olha só Você está com 20, 22, 23, 30 40 anos, 50 anos Mas você tem coragem E, e aos 20 anos você não tinha Mas hoje você está você, Céseda, tem a você tem a oportunidade. Faça, não tema. Lógico que você não vai <coughs> comprar uma Mercedes, né? É a maneira de falar. Mas você pode comprar um carro popular. Se você precisa de um automóvel para se locomover. Se você precisa dele, se não é para competir com aquele amigo. É isso. É porque o problema, muitas vezes, é querer o teu carro Porque aquele teu amigo do Instagram, né? Do Insta, que já virou é todo íntimo ali Aquele amigo do Insta, ele tem aquele carrão. Como é que você vai ficar sem, né? Não dá Não Você vai conquistar e dizer Eu tenho uma coisa muito certa Ambição Ai, a menina é que aquele ambição não, é ótimo eu não estou falando de ganância é, não. Diferente. é diferente Eu estou falando ambição Ambição da conquista Gente, se você tiver esse propósito Se você Se, se você colocar Isso em você E, e, e, e ser o protagonista Da sua vida Não olhar mais para os outros Olha um, si, Olhar para si E não ver valendo. o que o outro está fazendo ou, ou valendo Você consegue Tá? Qual é a outra dica? Né, a gente ia falar um pouco sobre como abrir a intuição Tá né, e, e como se livrar, se libertar essas pessoas negativas A gente já falou um pouco, é, né? O, o abrir depois... a intuição é simples As pessoas chegam para mim e dizem assim Ah, men, como eu sei que é intuição e não é imaginação? Como eu sei que não é uma vontade minha, minha razão e a é intuição? Por exemplo, alguma coisa dentro de mim Está falando assim Não pega aquele caminho, pega esse Mas todo mundo me falou Que aquele caminho é o mais rápido E a minha intuição está falando para o tá? Algo me diz algo me diz. Esse algo, algo me diz Quando algo diz vá pelo caminho mais longo Vai Sabe por quê? Você vai ficar sabendo meia hora Depois que teve um acidente feio. Bem na hora que você ia passar por aquele viaduto. Isso é intuição. A, tui, a tua intuição vai chegar e vai falar assim pra você. Mude o rumo. Puxa o freio. Puxa o freio. Cuidado com aquela pessoa. Acelera. Vá em frente. É. É. Olha com quem você está conversando. Não conta agora. Faz primeiro. Ah, mas você não aguenta. Você não aguenta. Você não puxa o freio, você dispara ou puxa o freio demais. Ou acelera na hora errada. Ou, ou, ou, ou acelera na hora errada. Gente, a coisa não vai dar certo. A diferença entre intuição. É, é, e premonição. A intuição é imediata. A, in, a intuição é aquela, sabe? É, é, eu estou com vontade de fazer isso. Minha mão está seca, Eu estou com vontade de fazer. Agora sim. Eu estou com vontade de fazer isso. Aí vem alguma coisa dentro de você e diz assim, ai, ah, eu estou com medo. Aí a intuição fala, vai, não tenha medo. Não, mas eu, tô, eu, tô, eu vou ficar no, segura. na defensiva Porque isso é minha imaginação Eu estou sonhando E alguma coisa está te cutucando para ir Aí você vai e pergunta para o Vladimir Vladimir, você acha que eu vou? O Vladimir vai falar o que ele pensa E o Vladimir pensa assim, ah, não é hora Você vai ver que quem foi, chegou e conquistou a intuição, ela não é para questionar ninguém, a intuição ela é só sua, ela vem de uma maneira direta, é uma palavra, é uma atitude, cuidado, faça, não faça, vá, ela avisa de tudo gente. A voz da intuição, quem tem intuição, ela não precisa sequer se preocupar nem em ficar meditando. A meditação é o quê? É você ditar as coisas para você no silêncio. Quem ouve a intuição? Ela já está silenciando dentro dela com a voz da razão. Ela para de racionalizar e ela vai direto para aquilo que a intuição pediu. Então, a tua intuição falou vai? Vai. E olha. A intuição tua vai pedir muito da sua criatividade, muito, saiba usá-la e cuidado muito com as doenças, viu gente? Tá vindo doença séria para quem não souber lidar com essa nova energia que está agora vibrando nessa frequência do planeta. Dá uma frequência maravilhosa. Eu estou falando sério. Aquele negócio que não vai acontecer, não. Pode ficar tranquila. Sabe? Vai acontecer umas coisinhas, a besta vai. Mas nada que seja algo tão assim. Não, pior são alguns fenômenos que vão acontecer geográficos e o que o homem está provocando. Precisa tomar muito cuidado com o fogo. Você vê a Austrália, está acabando. Mas. As pessoas que aprendam a respeitar, não é mesmo? Tem mais alguma coisa? Não, a gente ia falar sobre a intuição, como se libertar da depressão. A premonição. Pessoas negativas e as premonições, né? é, o a que diferença. A né? diferença, quando é premonição? Você está parada assim, vem assim. Ah, liga, você ah, vê uma situação, ou vê alguma coisa, alguém eh, te oferecer. Você sabe que vai acontecer alguma coisa com alguém. Você fala, eu tô sentindo. tá me dando um negócio. Eu, eu pensei naquela pessoa. Eu tive um sonho. O sonho ele é muito premonitório. Eu, eu, eu vi aquilo. A premonição, a premonição, ela é um aviso. Se você souber respeitar avisar a pessoa, puder mudar aquela energia, gente, ela está te avisando para você não entrar naquele clima. Agora, se você não souber e entrar, é tipo assim, aquele amigo, eu te avisei, viu? É. Eu te avisei. Eu falei foi... para você, né? você. É horrível ouvir isso, né? É, é, enche o saco ouvir isso. Mas é uma realidade. Cuidado na conversa de quem você vai entrar. Cuidado nas pessoas que tentam sempre te pôr para baixo. Pelo amor de Deus, não acredite nessas pessoas, porque ela vai pegar o pior dos elementos e vai falar que aquele elemento é, é, é melhor que você para falar, aquela, que aquele elemento, sabe, para te tentar te derrotar. De qualquer forma, cuidado. Não acredite. A, a pessoa a única pessoa que você deve acreditar é você mesmo. A Virgínia de Chekenia, a e a de Chekenia, né, Virgínia. É minha prima, só sabia? Tá aí, é, ela tá dando boa noite olha lá. Nós crescemos juntas. Ah, é olha só. E ficamos anos sem nos ver, agora estamos nos reencontrando, é, né? Então ela tá aí um beijo grande para você também, Virgínia. Então as pessoas, elas precisam ter a formação delas e não a deformação do outro nela. A deformação do outro, deixa para outro. Não é sua, é dele. Deixa. É dele. Ele vai tentar te puxar de qualquer jeito, porque a pessoa. Sabe qual é a pessoa mais perigosa para lidar com os pontos? As espertas. É. É verdade. As é verdade. espertas é verdade. Sabe, a esperta Enquanto você está pensando Ela é ligeira na esperteza Você fala, não Quando você falou, não, ela já foi, fez e voltou E você ficou, acho, bem, tá? e você ficou. Então, cuidado com a ligeireza Dos espertos Fique mais esperta Observe Sabe aquela pessoa Eu acho engraçado, gente, adoro dar exemplo. Eu chego para você, Vladimir, e pergunto assim, eu estou eu, eu esperando você me fazer essa pergunta, você não faz. Aí vou, eu faço a pergunta para você, você me dá a resposta da pergunta que eu queria. Então, eu chego para você e falo assim, ah, você viu o que você carregou com isso? Você vai falar para mim, carreguei o quê? Qualquer coisa assim. Você... Então, eu já te falei que você não carregar aquilo? A pessoa pergunta Para todo mundo ouvir E antes de você responder Ela já ela respondeu já responde. Porque ela precisa daquilo Ela precisa Essas pessoas são perigosas Mas elas não são perigosas Para você <risos> Elas são perigosas Para elas Cuidado Com tudo isso, gente o que eu estou te alertando, é para que você observe muito a você mesmo Para de acreditar no, na experiência do outro A experiência do outro é dele, não é tua Cria a sua experiência, viva a sua experiência Para de ser um comando formalizado pela sociedade Por exemplo, eu não casei, eu não quis casar a pessoa que eu queria casar, não quis casar comigo Eu não quis casar com os outros também Pronto, acabou, ponto Graças a Deus Graças a Deus Vocês imaginem Se eu tivesse ouvido A sociedade As pessoas que foram lá em casa Que queriam casar comigo fazer. vão fazer isso, fazer aquilo Se eu tivesse ouvido Hoje eu estaria aqui conversando com vocês Provavelmente não. Eu estaria do que? De avó Des bisavó de, de cuidando de neto, idiotada, sem, sem enxergar mais nada na minha vida, uma vida cheia de, de falsas conquistas, mas é, dependendo de outras pessoas para poderem me fazer viver a vida. Então eu não viva, eu não viveria a vida, eu conviveria com a vida. Exatamente. E conviver com a vida não é viver a vida. Não estaria com essa disponibilidade Os grandes sacerdotes, eles não vão me casar Eu não estou dizendo que eu seja grande sacerdote, porque eu não sou Mas as pessoas que, que querem se integrar socialmente Que querem unidade Que querem ser elas Primeiro elas precisam romper ou é? Ai, porque? porque? Não é porque você acaba criando dependência até dos seus filhos. A dependência que eles tinham de você antes inverte. Gente, essa palhaçada não vai sair nunca. Toma cuidado. Nós não estamos mais para isso nesse ano. Muita coisa vai mudar. Mais alguma pergunta, Vladimir? Não. Isso. Uma Sim. dica, vai. Peça uma dica. Uma dica, eu vou te assim, pedir uma dica, como que eu faço para me equilibrar no momento de, de angústia, talvez? Essa angústia que você diz, é uma angústia momentânea, que veio de alguém. Que veio de alguém. Ah, tá. Então eu estava querendo entender, é. né? Isso é muito importante. Uma angústia... Que de repente você estava bem, a, começo, a pessoa falou uma palavra, né? Depois, numa situação, aquilo se fechou dentro de você e te angustiou. Olha bem pro olho da pessoa. Encara. Não abaixa a cabeça. Confia. Confia. Encara a pessoa, você vai ver que a pessoa não vai conseguir te encarar. Mas você não deixe de encarar a pessoa. Olha bem para o olho dela e pensa assim, isso é teu, não é meu. O que é teu, é teu. E vai ficar com você. E o que é meu, é meu. Eu não vou levar o seu sapo para o meu brejo. É isso. Porque eu não tenho brejo. Aquilo é teu. Ai, mas é minha mãe, é minha filha, e daí? Ela não é você. Vai chegar uma hora... Que a hora que ela desencarnar, você, cada um vai para um canto. Tudo aqui, gente, é passageiro. Nós viemos aqui para aprendermos a amar. Para despertar o amor. Não há posse e nem o apego. As pessoas despertam a posse, despertam o apego, só não despertam o amor. Porque o amor não é grude o amor é livre, o amor respeita, o amor quer. Então, se alguém, você perceber que de repente te deu um negócio esquisito, com aquela pessoa em cara, olho no olho, olha bem firme, bem firme, e só pensa nisso, isso é teu, não é meu. E você vai ver que é aquela coisa ruim, vai sair de você Esquanto. e a pessoa ela vai começar a te cutucar cada vez mais para você cair na energia dela porque ela percebeu que ela você precisa você. que você volte ela é. precisa que você seja vampirizada é. de novo tem pessoas que elas vêm dupla né dois homens aí eles chegam eles querem te manipular por todos os jeitos quando eles percebem que não conseguem te manipular, Sim. o que que eles fazem? Eles saem feito. Se acredita que teve uma pessoa que queria me manipular tanto que na hora que ela foi me abraçar, ela agachou feito um sapo assim, para o peito dela não pegar no meu. aí então, eu fiz assim para ver o que que ela ia fazer. Sim. Lógico que eu estava me protegendo. Sem dúvida. E sem ela dúvida. agachou, ela pôs a cabeça pra aqui para não encostar o peito dela no meu. Olha que qualidade de pessoa desqualificada. Então vocês tomem cuidado. Você sabe, por exemplo, Vladimir, uma dica para vocês, pessoal. A dica do abraço. Se eu vou te abraçar assim, Sim. quer ver? eu pego você e faço assim, oi meu a amigo. Banha, é... O que, que a pessoa está querendo? Barrou, ela te segurou é. é porque ela precisa fazer assim para te olhar e te dominar Ela quer te dominar Eu falo que é abraço de ritmo Entendi Ela, ela te joga, ela faz bem assim é. E te e puxa põe a Ela assim, põe a barreira e te e puxa ela E ela sobressai, ela te derruba A outra vem assim né? Ela abraça assim é. e, e, e puxa pra ver como que você está Ah, também não encosta não encosta, porque ela tá vendo, ela tá querendo ver como você está recebendo o abraço dela. Ela tá querendo a insegurança dela ela quer passar para você. Uma insegurança muito grande. Então, tem tantos tipos de abraço, gente. Eu vou dar um curso só para falar dos abraços. Pode anotar aí. Eu vou dar uma palestra um curso, uma vivência dos abraços. Se vocês quiserem, já vão anotando aí, que nós vamos conversar e vamos fazer. Pelo abraço, você identifica a pessoa. Sabe por quê? A pessoa fiel. A pessoa fiel, ela abraça de frente, ela abre os braços e ela vai com tudo. Sim. Essa é a pessoa que abraça. Aquele que abraça, por exemplo, eu vejo pessoa que abraça de lado, que diz que abraça não só? sei porquê. Gente, ela quer o quê? Ela quer, ela quer montar no seu, né, no seu ombro. Ela quer te pegar pelo ombro. Ela quer ser, e, e sabe aquela pessoa especuladeira? A pessoa que só quer te especular, ela põe a boca dela no teu ouvido, o ouvido dela na tua boca. Na hora de abraçar, ela faz assim. Ah. Você já viu uma pelas, aquelas pessoas que chegam perto? Sim. E são pessoas especuladeiras. Você precisa tomar muito cuidado. Só dicas é assim que o pessoal gosta, né? É, com certeza. É, o pessoal gosta. Gente, eu tenho tantas dicas. São dica. pro dia a dia. É, a gente tem muita dica. Então, você. E aquela pessoa fria? Ela Bem... abraça ela, ela, ela fez de abraça ela chega e faz é. assim, tudo bom? E o que bate aqui nas costas? A gente sai fora. Ele quer te moldar. Ele quer te moldar, pôr no jeitinho dele e falar <risos> Eu vou te pegar Agora eu tô gostando de você, você virou as costas Manda o outro aqui e te pegar pelas costas é, E aquele que te abraça E, e, e ainda esfrega o peito Cuidado, aquela pessoa é super Ela, ela pensa que ela é Deus Super arrogante É a pessoa que não aceita, entre aspas a, a su, O seu progresso Porque o progresso dela precisa ser maior que o Então, ela, ela precisa provar que ela põe o um peito Mas você percebe que é uma colocação sem vida É uma, colo, uma colocação de eu te domino Entendeu? Sim. Eu sou mais que você Não é dominar dentro de casa, não É uma dominação uh, Por exemplo uh, Eu sou uma pessoa sensitiva A pessoa diz assim Eu sou mais que você O que você fala pra mim não interessa Isso em qualquer aspecto Tá? Então vocês tomem cuidado Agora tem pessoas que realmente abraçam o peito Sim. Toma cuidado e sabe aquele que chega assim, só faz assim, oi, tudo bom? Você, às vezes você até vai, meio aberto. Gente, são pessoas frias. O que não falta nesse mundo? Sabe o que é? A psicopata. é psicopata. Psicopata. Nós temos um, uma, um percentual de mais de 30, 40% da População que já que são psicopatas Ai, ah, é, Mas psicopata não mata não A minoria mata Ela mata em vida Ela te mata com a língua Ela te mata de outras formas Ela quer pegar em você Tudo que a pessoa quiser pegar em você É porque está dentro dela É porque a pessoa é psicopata Entendam isso de uma vez só Um psicopata não vai aceitar Alguém que tenha percepção Entendeu? Sabe quando morre o marido de uma psicopata? É, né? ah, e, aí ela, e tem o marido da amiga que tá lá, ela fala assim Filha da Bruna, né? Por que que foi o meu marido que morreu céu dela? Meu marido era tão bom é, Fica aquele troço que não serve para nada Um piastro, um piastro. Gente! É uma psicopata. É uma psicopata. Então, nós estamos num mundo o que o que não falta são psicopatas. Eles falam que é autista, que é isso, que é aquilo. Não. Vocês precisam tomar muito cuidado com isso. Tem várias formas. Por exemplo, você sente quando a pessoa é fria. Você sente. E sabe aquela pessoa que não dá vontade de você chegar perto? A Sim. pessoa é empinada. Ela é dura ela Sabe, ela, aquela, aquela, sabe aquela risadinha de lado assim? oh, oh. Só para fazer cenário, cenário. Aquele que fica de braço cruzado olhando todo mundo Não é silencioso Ele está vendo por onde ele vai atacar Como ele vai ferir Ou oh, está observando como cada pessoa age Para ver qual a máscara que ele vai usar ele está estudando, planejando é, Então, é só você ficar atento É só você ficar atenta Se você perceber que você pegou uma carga negativa Olho no olho Olho no olho Devolve Vai uma árvore Abraça a árvore Põe o pé no chão Não tem terra para pisar Não tem o um matinho Põe no chão Sabe, na hora do banho Joga bastante água nos pés joga um pouquinho de sal grosso não precisa jogar no corpo, é do sal mesmo joga um pouquinho pisa, põe o pé em cima esfrega no banho porque tira tudo isso sabe? não arranque uma flor de uma é, pra te dar gente, você quer ver uma coisa que me arrepia é quando a pessoa fica me mandando até de maneira virtual uma rosa eu vejo só aquela a, a rosa aqui Aquilo eu acho que é uma demonstração Não é de carinho, é de falta de noção do respeito à natureza Nem se for virtual Eu não gosto disso é, no, no arranque, sabe? Pega o um vaso, tenha sempre uma flor na sua casa Eu mantenho eu, eu, eu jardim lá fora, né? Então, isso, tudo que tem uma planta, que tem coisas bonitas Uh, não existe pessoa do bem Que de repente Ela Num momento Ela faz o mal Ela olha para você e fala Não é assim Ela mente e mostra para você que ela mentiu Essa pessoa tem a maldade Impregnada Na escuridão do caminho dela E ela mostra Ela projeta qual é a luz que todo mundo enxerga? Essa luz artificial Sim. Então ela projeta a luz artificial, artificial Porque a luz verdadeira, gente Não é todo mundo que suporta Não é a frequência de luz Não é todo mundo que suporta Eu que trabalho com energia fria, vibracional, curadora Eu sei disso Não é todo mundo Tá bom? Pessoal Vamos lá? Vamos lá? Mais alguma dica? Alguém tem alguma coisa que queira saber? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tô me aproximando aqui para ler um pouquinho, mas eu não tô vendo, todo pessoal. Todo dando boa noite, boa noite. A gente tá ah, você está vendo é. por aqui? Sim. Ah, quem é que está? aí? Eu não sei. Tem um monte de gente. Denise, a Regina, a Virgínia, a Alexandre, a Regina Correia, a Mariazinha, uma grande amiga minha. Mariazinha, um beijo no seu coração. Quem é a Alexandre? Alexandre Lima. É. é um primo meu, Alexandre Ah, tá Beijo. Tem um monte de gente, bastante, né? Bastante, bastante Ah, então é que aqui, aqui eu só vejo Virgínia e a Regina É, o texto não tá subindo O texto não tá subindo aqui, é. aqui brecou O Messi, eu já vi o Messi O Messi também estava tá online Amo hein? o Messi A Cláudia A Cláudia, a Cláudia está aí também? A Cláudia Muniz também está Ah, que legal Então, pessoal É... Vamos Mandar comer. Um cachorrinho agora. Oh, meu Deus do céu, que cachorrinho bonito é Uma graça, oh, é o Messi. Messi. Agora foi, está falando com você, Vladimir. Messi, um abraço. Pessoal, estamos agora abrindo para aqueles que já praticaram, que já são formados em energia fria, em radiestesia magnética imantada. Vamos em breve dar o curso sobre o registro da memória celular. Agora, agora nós vamos abrir, agora eu já estou tendo a permissão. Então, é, para quem quiser palestras, para quem quiser cursos, quiserem me chamar, estou a partir de agora à disposição de um trabalho sério, bonito e de uma boa informação. Eliana, Eliane, não sei, fugiu. Ah, eu, não Eliane Leon. eu não enxergo daqui, não tem jeito. Eliane Leão é. e a Denise, gratidão. Gratidão Denise Eliana. E o Messi mandando um abraço. O Messi. Então todos aí, um grande abraço para vocês, um grande beijo. Um 2020, gente, com muita proteção do nosso amado São Jerônimo. São Jerônimo. Para quem é católico. Para quem Xangô, como é que é? Nós, umbandistas, saudamos Xangô, Caô Cabecilê. Caô Cabecilê. Os candomblestas também. também. Saúdam da mesma forma. Caô Cabecilê. Caô Cabecilê, meu pai. E Oxum? Oxum é. Epa, não, e epa, Inça. Epahei in é Inça. Essa? Inça. É Oxum, não vou me lembrar. E Nanã? É, eu, meu meu Deus do céu, céu, eu sou um budista de... Como que pode uma coisa <risos> dessa? Que eu não me lembro tudo bem, é, né? Odoiá, minha mãe manjá Odoiá, minha, o minha o mãe manjá Ogunhê, meu pai o Odoiê o meu pai Ogum, é. Ogum. Nanã, saluba nanã buruquê ah, é, é. Saluba nanã Saluba nanã é. Vocês sabiam que eu sou filha de nanã? É, sou filha de nanã e de Oxóssi Oxóssi ou das matas, né? Das eu já cheguei a levantar um carro no meio do mar Eu não Se eu não levantasse Nós íamos cair numa ribanceira Olha só É? chosse, coisa mais hum. Gente, vamos. vamos Vamos e vamos e vamos Nós somos passageiros E como passageiros Não adianta você ir Até, vamos falar Até não sei aonde que, que, Fala um lugar que você quer ir você ir para Holanda e não desfrutar. Você ir para a Califórnia e para Paris, sei lá, para Itália é pra... e não desfrutar. Fala, voltei a andar. Até... Só fiquei tirando, fazendo vídeo. Mas você fez o vídeo, o que você viu? Nada, viu o vídeo? Agora você Você vai num lugar e, e, e vive uma vida virtual. Não, gente. Você vai. Você está gastando aquele dinheiro. Nós estamos gastando o quê? Os nossos.. A nossa alma, a nossa vida, o nosso espírito. E perdendo, tempo. e perdendo tempo. Desfrute do que esse planeta está te oferecendo. Tenha o melhor dele. Tá bom? Até a próxima, quarta-feira. Seu telefone, aí. Ah, meu telefone, é só vou pôr lá depois, né? <risos> Sim. É, nove, tô aqui em São Paulo. Para quem estiver fora, tá na capital. 99675 5250 99675 5250 São Paulo. Esse é o meu WhatsApp. Eu não vou dar o fixo porque o fixo está sem secretária eletrônica. Então eu ainda não tenho ninguém fixo aqui para atender. Às vezes a pessoa se perde o whatsapp é ótimo hoje né, é, já né? fica, eu vou dar só whatsapp e em breve eu dou o fixo também mas por enquanto não gente, youtube Armin de gourmandia vão lá uh, como é que se diz? se inscrevam toca o sininho, like. dá like vocês vão gostar muito uh, vão no face, no instagram hoje eu postei um negócio muito legal no instagram fiz uma dica de quem está com problema na Kundalini na coluna, né, com a energia puxando para baixo, chega de ter rabo, eu sempre falo desse rabo energético. Cuidado, isso daí é Kundalini virada para baixo, é reptiliano, reptiliano. que está colocando aquilo em você, aquilo é muito perigoso, a maioria das pessoas estão, sentiu peso no cóccix, sentiu, pelo amor de Deus, vai numa árvore, se encosta na árvore, sabe, eu, eu, eu, vem aqui na árvore que a árvore resolve para você, num segundo, mas não faça mais isso, isso é sexo abusivo, falta de sexo, a energia sexual totalmente atrofiada, e é desequilibrada né? e uma hora vai dar uma, uma dependência alcoólica, uma dependência de drogas, de tomar remédio, sabe, muitas pessoas estão com esse problema seríssimo. Tá? Vamos mudar essa energia? Vamos 2020 está começando Vamos em frente 2020 está gente, para nós Como sempre Na paz, luz e harmonia gratidão. Gratidão. Gratidão. gratidão gratidão gratidão Boa noite boa noite Quem é que vai desligar agora? Ixi, eu tenho que me levantar Então você levanta, porque até eu sair daí Estamos longe Um beijo para todos só clicar aqui... É, concluir, concluir, concluir...